Thank Uma noite de lua cheia, em julho de 1943, o U-199 atacou com tiros de metralhadora e cinco tiros de canhão 105 mm o pequeno barco pesqueiro xangri la no litoral de Cabo Frio, matando dez pescadores de Arraial do Cabo e lançando dezenas de pessoas em um mar de dúvidas, dor e frustrações por mais de 70 anos. Eu tentei e nós conseguimos, né? através de participação de várias pessoas, mudar essa história, ou seja, fazer com que a sociedade brasileira reconhecesse que o Xang lá também participou da Segunda Guerra. Isso foi em 1999. Uma tarefa difícil, feliz, né? Ele conseguiu alguma coisa. Mas os, os documentos chamados Fio da Meada, para eles iam lá, foi o que dei. E o processo foi formalmente reaberto décadas depois tá agora com o mesmo número mas com um novo procedimento um tiro de canhão num barco pesqueiro é algo bastante catastrófico e as famílias jamais souberam aquela época em 1940 o que, que havia acontecido com seus entes queridos Uma semana depois a borda do barco encalhou aqui na prainha a rua eu vivia só de bolinho para ver se sabia notícia e ninguém dava notícia sabe? A mãe, de tanto que chorava, enlouqueceu. Os filhos comiam farinha com água, com água, porque não tinha o que comer. Surgiram histórias em Arraial do Cabo de que essas pessoas teriam ido viver em outro país. O irmão do tripulante de Apulho fez até uma música. que Eles achavam que o barco tinha naufragado, mas eles tinham sobrevivido. Essa música, ela cantaria para o pai. Na igreja de Nossa Senhora do Remédio quando ele voltou. chagas pela vossa cruz, livrai-nos da guerra, Senhor Bom Jesus. Uma das coisas que mais deixou a gente chateado foi a falta de justiça. Ingressamos com pedidos de pensões, ações indenizatórias, tanto em face do governo brasileiro como em face do governo alemão. Essas pessoas, esses pescadores humildes, eles na verdade foram vítimas de um ato covarde de guerra. Nós vivemos isso indiretamente, a nossa geração, essa, toda essa dificuldade que nossa família, nossas famílias passaram e isso repercute até hoje. Vocês perdoam, capitão? Matar pescadores indefesos? Senhoras e senhores, está encerrada a cerimônia... Familiares dos heróis de guerra do barco pesqueiro Xangri-Lá receberão os cumprimentos aqui neste local.